Nem vou demorar muito, já vou chamar a Fabi para pegar o gancho e trazer os vieses inconscientes, né? Que por muitas vezes uh, acabam impactando até no protagonismo feminino. Fabi, tá por aí? Boa noite. boa noite. Olá, querida. Tudo muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, o convite. Foi um prazer fazer o WLA com a Lígia, com você, Fra. E eu vou tentar passar um pouquinho aqui, a Carol já alimentou bem o meu, o, meu próximo, o meu próximo diálogo, né? Que eu posso dizer. Vou tentar trazer um assunto que eu considero que é um assunto que vai incomodar um pouco a gente. Vou pedir um pouco de. A gente vai começar com um exercício, para vocês entenderem um pouco o que é o viés inconsciente, né? Então, assim, eu quero que vocês parem para pensar agora. Quantas vezes você tomou uma decisão baseada na sua crença, ou na sua memória, ou um aprendizado que você teve no longo da vida? Então eu vou fazer um teste, vou pedir para vocês imaginarem uma pessoa, eu vou descrever essa pessoa e eu quero que vocês imaginem. Então, imagine um pesquisador, mestre em filosofia, colinista de um grande jornal e com mais de 800 mil seguidores no Instagram. E que em 2020, teve o livro mais vendido na Amazon. Conseguiram imaginar essa pessoa? E se eu contar para ela, para vocês agora, se ela é um homem, uma mulher, se é negro, branco, brasileiro ou estrangeiro, conseguem descrever essa pessoa? Eu aposto que a maioria não imaginou que é uma mulher negra de 40 anos. Eu estou trazendo aqui a descrição de Jamila Ribeiro, que é uma filósofa, ela é feminista, negra, escritora acadêmica brasileira e é pesquisadora de filosofia política pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela é colunista no jornal Folha de São Paulo. Então, por que, que eu trouxe esse exemplo? Porque são, é esse tipo de pensamento que a gente chama de viés inconsciente. Então, eles são preconceitos que influenciam é, a todo tempo a gente é, e a gente nem percebe. São decisões que a gente toma de forma automática, com base nas nossas memórias, ou no aprendizado, ou em algo que alguém te contou um dia. É, no resumo, eu posso dizer que são esterópticos que atribuímos por conta de uma experiência passada. Uma vivência, uma história que seu avô te contou, sua avó, seus pais. Mas assim, vou pedir calma, a gente não é culpado, ninguém tem que se sentir culpado por ter esse verso inconsciente. Só é importante que a gente consiga controlar e reagir a eles. Por quê? Porque eles podem nos proteger em alguns momentos, mas na maioria das vezes eles podem nos prejudicar. E ele não vai ter, em nenhum momento, relação com o seu valor pessoal. Né? Eles são processos culturais e cognitivos que a gente tem ao longo da vida. É a forma que a gente percebe, interpreta, é, ou até integra uma experiência. Então, você deve estar se perguntando: ah, mas o que, que o viés inconsciente tem a ver com protagonismo ou com a habilidade para eu lhe lidar com as incertezas do futuro? A ideia é que essas ações e esse controle te traga, é, promova uma equidade de, no cotidiano e permita que mais pessoas tenham a mesma oportunidade, sejam homens, mulheres, gays, qualquer tipo de gênero. E aí, como que isso ocorre? É, a Carol já falou muito bem, aí trouxe na fala dela, que já foi comprovado mundialmente que as empresas com mais equidade tendem a ser mais lucrativas. E cada, porque cada indivíduo, ele carrega uma experiência, uma bagagem social, é, que instrui a julgar, ou a gente pode excluir pessoas, ou lugares, ou até excluir algumas oportunidades. Então, a gente costuma enxergar o mundo com referência do qual a gente tem acesso. E eles vêm muitas vezes com padrões empresariais ou com uma predisposição de atalhos mentais ou condutas culturais que a gente toma né, em algumas decisões. Então agora, imagine que você consiga chegar numa empresa e nessa sua empresa ela tem dois tipos de grupos. Um que já conhece o próprio viés inconsciente, já trabalha nele, e um que ele só... É formado por pessoas que têm o mesmo perfil, que geralmente segue a conduta cultural da empresa e não está predisposto a mudar. Qual que você acredita que vai trazer mais sucesso e, consequentemente, vai te trazer mais lucro? O grupo das pessoas que é, tem essa consciência do viés, elas conseguem ter mais autoconsciência dos pensamentos, elas conseguem ter autogestão. E aí elas são capazes de pausar antes de agir, de identificar o que bloqueia o um viés inconsciente. Ela consegue planejar ações para superar esses vieses. E o principal, ela consegue ter autocompaixão para superar esses vieses. E aí assim, para entenderem melhor um pouquinho, porque é um assunto longo e a gente levaria horas aqui discutindo sobre vieses, eu trouxe três pontos de vieses para o mundo corporativo e alguns para liderança feminina. Tá? Então, os vezes do mundo corporativo, que a gente é, a gente conhece um deles que me chama muito a atenção, que é o viés de afinidade, e que a maioria aqui já deve ter passado por isso. É a tendência que eu tenho numa entrevista ou uma decisão que eu tomo na vida de selecionar as pessoas que têm mais questões de gênero, raça, idade ou história de vida parecida com a minha. O, tem o viés da percepção, que é quando a gente reforça estereótipos que são definidos por influência da sociedade, ou está na cultura do qual a gente já está inserido. E um viés que é muito comum, que é o efeito do grupo, que a gente segue um padrão de um grupo. Isso é muito comum em grandes empresas, é, em corporações maiores, multinacionais, porque a pressão que ela é colocada daquele grupo faz com que a gente tente convergir sempre na mesma ideia. E aí eu vou trazer um pouco esse viés para o liderança feminina, para a gente pensar um pouquinho. E a maioria deve se identificar com algum deles. A mulher ela tem uma necessidade de provar os resultados delas e repetidamente tem que comprovar esse sucesso. A gente chama isso de viés do prove repetidamente. Então, eu tenho aquela necessidade de sempre falar, será que eu tô boa? Será que realmente eu tô fazendo sucesso? Eu me questiono muito. Ah, os homens não têm. De, a, a tendência do homem é muito menor nesse tipo de, de situação. A mulher, ela quer comprovar, ela quer ter certeza que tá tendo sucesso. A gente tem um viés que também, já me deparei muito com ele, que é o sentimento da gente estar andando na corda bamba, né? É, eu sou aceita, mas eu acho que não sou respeitada. Ou eu sou respeitada e eu não sou aceita naquele grupo. Um viés que a maioria das mulheres vão passar é o muro da maternidade. Se você, e você é julgada assim, se você é uma boa mãe, você não pode ser uma boa profissional. Ou vice-versa. E a gente tem um viés que esse me incomoda muito, mas infelizmente é, ele é mais comum do que a gente imagina, que é o que a gente chama de cabo de guerra. Então, o que é o cabo de guerra? Eu tenho, eu tenho que transformar uma inimiga numa parceira estratégica, porque as mulheres elas tendem a fazer cabo de guerra entre elas, elas não se apoiam. E aí esse viés é um dos principais que eu acredito que a gente precisa mudar nas instituições. A gente precisa parar de querer uma puxar a corda da outra. Os homens, quando eles estão numa dificuldade, eles se ajudam, eles se puxam. Então, por que, que a gente fica empurrando? Por que que eu julgo tanto aquela minha amiga? Será que porque ela é diferente de mim, eu tenho que fazer essa comparação, eu tenho que disputar com ela, ou ela pode ser minha aliança estratégica? Então, esse é um viés que eu acredito que nas grandes empresas, né? ou no nosso convívio, familiar, a gente encontra muito, se você para para refletir, você vai encontrar muito. E aí uma dica que eu dou assim para é, a gente mudar um pouquinho esses vieses é a gente começar a prestar atenção nas condutas enviesadas que a gente tem, então olhar com cuidado para aquilo que a gente generaliza, porque quando a gente generaliza, é, a gente limita as possibilidades de pensamentos, né? Uma vez que a gente, a gente não consegue observar com atenção as, as perspectivas, as oportunidades que são apresentadas naquele momento, a gente já vai julgando. Então, a gente precisa começar a centralizar mais, respirar antes de tomar uma decisão, respirar antes de dar a resposta, porque eu posso estar tá dando uma resposta que é enviesada. E aí, como que eu posso fazer para melhorar isso, né? É... É uma jornada difícil, é uma desconstrução do viés. Eu falo que não é um exercício fácil, eu tento praticar ele há já um tempo, há mais de três anos quase, desde que eu conheci a liderança feminina. E o fato é que assim, a gente não pode acabar com o viés. Né? Eles, eles são inconscientes, então não tem como simplesmente falar, chega, não tenho mais viés. O que a gente pode fazer é observar e revisar mais aquilo que expressa, tentar não mascarar os julgamentos. E aí, aprendendo sobre os vieses, a gente vai auxiliar o mundo, a gente vai conviver melhor na diversidade, a gente cria ambientes mais diversos, mais inclusivos e mais inovadores. Por isso, mais lucratividade. E, bom, assim, se eles são inconscientes, né? Por que, que às vezes, é difícil a gente perceber? Como que a gente pode livrar desse tipo de atitude? O primeiro passo é a gente saber reconhecer o que é diferente, os tipos de preconceitos é, inconscientes que a gente tem, para a gente começar a tomar é, consciência dos nossos atos e aí a gente começa a tentar evitá-los. Eles vão se manifestar, é, para você tentar identificá-los, né? eles se manifestam em vários, várias etapas do seu dia. Né? Ele pode ser percebido quando você tem a, reage à atitude de uma pessoa. Será que a forma que eu reagi é a certa? Será que eu não estou trazendo uma cultura enviesada? Na forma que você se comporta, é, qu quanto receptivo e amigável você foi com as pessoas que estavam ao seu redor naquele momento? Na atenção, que é o, é o aspecto, como assim? O quanto eu prestei atenção na pessoa, o quanto eu escutei a pessoa. Será que eu realmente escutei aquilo que ela estava me dizendo? Ou eu estava com a imaginação perdida? Então, será que se eu parar para escutar, eu não posso quebrar um pouco desses vieses? Um minuto, Fabi. Ok. Aí eu tenho assim algumas dicas para re... é que é reconhecer esses vieses, é identificar... O que eu, eu sugiro é assim, saia da sua zona de conforto, tente se desafiar, encontre lugares diferentes. A sua a diversidade vai ser sua maior aliada nessa quebra de vieses inconscientes. Então, busque interagir com grupos diferentes, de idades diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, porque aí você consegue fazer a quebra desses vieses. E aí eu tenho duas frases que eu gosto muito, muitos já devem ter ouvido, que é muda, que o, mundo, que o mundo muda, e a outra é somos os protagonistas da mudança que a gente quer ver no mundo. Então, para fechar, para você ser protagonista da sua carreira, não adianta a gente só querer mudar o mundo, a gente precisa mudar através das nossas atitudes, e o nosso propósito for construir uma sociedade com oportunidades iguais, a gente tem que ficar atento a esses vieses. Um líder com esse perfil, ele tende a ter uma equipe de alta performance, é isso, eu agradeço a oportunidade, eu espero ter contribuído com vocês, meninas. É um tema bem complexo. Gente, eu vou ter que só falar, fazer um. um diga, parente. diga, diga, diga. Meninas. Que linda, eu fico emocionada de ouvir assim, depois de sei lá passar abiné anos Carol meses e ouvir hoje a voz de vocês e eu estar tá só de ouvinte para mim é, é, é bem lindo todas aqui que passaram né Fátima mas só sobre vieses inconscientes eu queria trazer aqui um olhar que hoje antes desse nosso encontro foi lançado o livro uh, digital da bom de uma grande amiga minha que é a Georgia Bartolo e eu vou deixar aqui o link, que é www.viesesinconscientes.com.br, quem quiser se aprofundar nesse conceito, a gente traz muito no nosso treinamento, né, tem no nosso material, mas eu acho que quando a gente fala de sororidade, dessa soma e saber o que tem de bom acontecendo, tudo é incrível, né, e a Jorge, a gente inclusive construiu juntas o, o, o projeto de liderança feminina, algumas de vocês que vivenciaram lá no banco, uh, e ela hoje fez esse lançamento. Então, super vale a pena, é super bacana. Quem quiser, não só faça o download, mas também tem uma contribuição para uma ONG que elas estão apoiando, tá? Então, só deixando aqui o um recadinho, porque é isso que, que faz com que a gente também vá... Aumentando a nossa bagagem a mochilinha de conhecimentos. Vou pedir para quem uh, não deixou, deixe uma palavrinha para a Fabi, para a gente aumentar o nosso círculo de boas energias e seguir fomentando, que está muito lindo as mensagens, a gente agradece muito a contribuição de vocês, e, e é muito legal ver que está fazendo sentido e que as pessoas estão... Estão se vendo, né? Eu acho que é muito legal.